O governo do estado anunciou que haverá um reforço na ronda policial, ampliação do monitoramento e botão do pânico nas escolas de Mato Grosso do Sul. Com foco na segurança dos estudantes e profissionais de educação, o governador Eduardo Riedel anunciou que haverá reforço da ronda policial nas escolas, com viaturas e até helicópteros, ampliação do monitoramento com novas câmeras e botão do pânico nas unidades para casos de emergência. O primeiro, um monitoramento total das nossas escolas. É um programa inovador, amanhã os senhores e senhoras terão a oportunidade de conhecer o Centro de Operação de Segurança Integrada, que nós, ao final desse mês, chegamos a 298 escolas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob monitoramento. Ah, mas isso evita algum problema? Pode ser que sim, porque ao, o aluno, ao saber que está sendo monitorado, ele pode repensar duas vezes numa determinada medida. E o monitoramento, ele vem acompanhado da possibilidade de uma resposta em tempo real. E esse é o importante. Porque muito se fala, deputado gerson o senhor colocou muito bem aqui a discussão na Assembleia, necessária e importante, mas nós temos que usar a tecnologia e a inteligência, os recursos que tem à disposição de um determinado problema. Então, quando ocorre um problema na escola, dependendo da gravidade, está sendo implantado agora e já está em funcionamento, o botão do pânico. Essa é uma novidade. Em pouquíssimo tempo, até 5, 6 minutos, uma força de atendimento estará presente na escola. Através do monitoramento. Muitas vezes, nem estartado pelo próprio diretor ou profissional da educação. Muitas vezes, startado pela central. E essa central, ela é acompanhada de profissionais também, que vem num segundo plano de atuação do Estado, que é no apoio às famílias, aos alunos e aos profissionais de educação. Eles também se sentem extremamente inseguros dentro desse processo. Ridel citou novidades como o botão do pânico nas escolas estaduais, assim como capacitação dos profissionais de educação. A Polícia Civil apresentou ainda um plano de ações para evitar casos de violência nas escolas públicas e privadas, utilizando inclusive de ferramentas cibernéticas para identificar eventuais ameaças e incitação ao crime. Também serão feitas investigações para desarticular planos de atentados como ações de campo na área virtual. Então, monitoramento total, botão do pânico presente, equipes preparadas para atender e chegar rapidamente à escola. A doutora Roseman colocou muito bem aqui, inteligência e investigação. Nós estamos num mundo cibernético, num mundo fluido, as informações correm em mídia social e é importante a polícia civil preparada para conduzir e chegar aos responsáveis, muitas vezes, pelas fake news, vamos lembrar que as pessoas querem notoriedade, querem exposição, querem o seu minuto de fama, talvez, e prejudica todo um sistema, mas tem responsabilidade sobre isso. E a responsabilidade será apurada. E a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul está preparada para investigar e chegar à origem dessas fake news e dessas situações que são colocadas. Esse apoio profissional de psicólogos, de pessoas nas escolas, ele é fundamental ah, para dar o segundo momento em situações que possam ocorrer ah, dentro das unidades escolares. E o programa do Escola Segura Família Forte, que vai ser ampliado não só no volume de escolas atendidos, Coronel Neide, a senhora está acompanhando e sabe bem, Uh, mas no volume de profissionais à disposição dentro desse, desse processo tão importante e já finalizando para deixar à disposição de vocês, perguntas a qualquer um da mesa aqui algumas mensagens finais são extremamente relevantes primeiro um apelo à nossa mídia que já foi dito aqui é, o fato ele tem e deve será noticiado, é importante essa liberdade total da imprensa, mas a responsabilidade com a informação dentro daquilo que muitas vezes se busca e cria instabilidade, ela é tão importante quanto o fato. Então que a gente possa trabalhar conjunto, no sentido não, de não estimular, muitas vezes, pessoas que vão nesse caminho. O segundo também muito falado aqui é as nossas famílias. Como a gente tem dito, é muito importante e nenhum instrumento, nenhuma ação vai substituir a participação de dentro de casa. Nenhuma. É claro que a gente não tem controle, tem uma série de situações que fogem e, e as famílias não conseguem, Perceber, mas que elas estejam atentas nesse momento. Pai, mãe, pessoas dentro de casa, irmãos, irmãs, que possam estar conversando, dialogando, percebendo, entendendo. A respeito do dia 20 de abril, data em que as fake news falam de possíveis ataques nas escolas, o secretário estadual de educação, Hélio Dyer, disse que a educação não vai alterar a rotina e o governador ressaltou que o governo do estado não vai ceder a essas ameaças. É, essa questão do dia 20, inclusive, a gente estava monitorando, tá, é, no mundo inteiro está falando do dia 20 escolas, Inclusive, a internet, essas pessoas, elas só mudam o nome da escola e a mesma imagem, e isso está sendo multiplicado constantemente, é, escolas privadas, escolas estaduais, escolas municipais. A, a gente não pretende suspender a aula no dia 20, é muito bom que se, que se coloque. Como eu disse no começo, a educação, ela não vai alterar a sua rotina, para isso, inclusive no dia 20, a gente está estudando fazer um grande dia de reflexão sobre a, a a violência na escola. A gente quer transformar o dia 20 num dia de grande reflexão. A gente vai convidar que os policiais estejam nas escolas nesses dias, talvez um policial em cada escola. Uma proposta que está discutindo para transformar esse dia que estão querendo colocar como medo em um grande dia de reflexão sobre segurança na escola, em que as nossas escolas públicas e privadas possam discutir a importância, a reflexão, levar a família à reflexão do que se deve ser cuidado e pensado em casa, no dia a dia, naquilo que esses nossos jovens estão sendo influenciados. Então, o dia 20 nós não temos, é, pelo contrário, vai ser um dia de muita reflexão sobre segurança na escola. É, e, complementando, né, o Estado ele não vai ficar refém de fake news, internet, em momento algum, em área nenhuma. Né? Então, não é desmerecer ou ignorar eventuais situações, mas é transformar isso, como diz o professor Hélio, num momento para a gente poder uh, pensar sobre o assunto. Por isso, a reflexão. Então, as escolas vão funcionar uh, normalmente, os alunos irão, uh, e como diz o professor Hélio, a sugestão para que a gente transforme esse dia 20 num momento de pensar um pouquinho em tudo o que está acontecendo com os alunos e a família.